Gabriel escreveu a palavra Amazonas muitas vezes, uma após a outra, formando uma sequência. A letra 33 que Gabriel escreveu foi... Aí você, meu Deus, matemática não é de Deus, eu não sei para que cai é isso. Galera, o que você não sabe é que existe um método para resolver essas questões que muita gente está usando e você não sabe. Então, vamos aprender. A partir de agora, você vai usar um método. Primeira coisa, sempre que for resolver uma questão, você vai usar o um método dos 50% que é sublinhar para interpretar. Então, vem comigo. Ó. Gabriel escreveu a palavra Amazonas muitas vezes uma após a outra, formando uma sequência. Ó. Amazonas, Amazonas, Amazonas e assim por diante. A letra 33 que Gabriel escreveu foi... Cara, repara, vamos sublinhar. Ah, eu não interpretei. Calma, você sublinha e depois volta. Pessoal, o que, que você vê aqui? Você vê que tem um ciclo nessa sequência. Então, esse é um problema de ciclos, tá? Que nós chamamos de sequência de ciclos. E olha só, esse tipo de problema é FGV-AMA, tá bom? Então, o método 50 eu interpretei. Agora, como é que eu sei o que eu vou usar para resolver, Renato? Aí você tem que usar a técnica R. O que, que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar, tá bom? Aqui você aprende a maneira correta de estudar e... Como resolver, como macete usar O que a gente ensina para os nossos alunos No grupo dos 5% com a técnica R A gente ensina eles que Você Para questão de ciclo Você encontra O tamanho do ciclo Encontra o tamanho Do ciclo Já vou ensinar isso E divide E divide Divide, né? O tamanho do ciclo Divide e olha para o resto. Divide e olha para o resto. Tá bom? É isso que você tem que fazer. Olha para o resto. Simples assim. Como assim, Renato, encontrar o tamanho do ciclo? Vamos lá. O ciclo está aqui. Amazonas está se repetindo. Eu vou encontrar o tamanho. Como? Numerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, está se repetindo de 8 em 8. Numerei. Agora eu vou dividir, dividir por quem? Pela posição que eu quero, eu não quero a 333, então eu vou pegar 333 e vou dividir por 8, ok? O resto vai me mostrar a resposta, tá legal? 33 vai dar 4, 4 vezes 8, 32, aqui sobra 1, 13 vai dar 1, né? 1 um vezes 8 é 8, para 13, vai na mão. 9, 10, 11, 12, 13, 5. O resto, 5. Tá? O resto é o que me mostra. Cara, qual foi o resto? 5. Então, eu vou ver qual, qual letra ali do círculo está com o número 5. Qual letra que está? É a letra O. Então, o gabarito é a letra C. Beleza? Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição